pela de como tem que ser tá na bíblia mesmo só que aquilo é como aquela frase que eu falei, tem uma palestra que eu falei lá que Jesus disse que para não chamar de pai a ninguém sobre a face da terra pode ver que tem gente que lembra aí que alguém foi procurar a bíblia para ver se tinha mesmo, que nunca tinha lido isso na vida que é a palavra do Cristo, não chameis de pai a ninguém sobre a face da terra não fica endeusando Jesus Cristo? o que que ele falou pro príncipe que chamou de bom mestre? A resposta foi claramente assim. Por que me chamas bom, se bom só há um, que é Deus? Então, é o que eu quero dizer, é onde entra o condicionamento, bem-vindo, bem Uma vez cheguei para uma pessoa e falei, escuta, Maria é mãe de Deus ou Maria é filha de Deus? Pronto, deu um nó na cabeça. Porque tem reza que fica a ver, Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Deus, e acabou falando, mas Maria é filha de Deus? Ou é mãe de Deus. Então, os condicionamentos humanos, eles têm que, a vinda, a vinda para esse ensinamento é um negócio que a pessoa tem que ir com o coração de criança. É como se tivesse solto, solto o fardo integral da coisa é entrar despida ali, sabe? Não, nem, nem tentar associar isso com qualquer outro ensinamento que não vai funcionar. Tem conhecido que, é, que passou a vida toda estudando o espiritismo? A gente vai comentar isso aqui, a pessoa fala assim É, mas... O... Então, até eu conheci uma pessoa, até ele já desencarnou Quer dizer, ele está com isso condicionado De anos E quando a gente começa a se perguntar Como é que pode ter desencarnado alguém Dentro do espírito, porque Deus é espírito E Deus é o todo Então a pessoa não, não chegou a pensar Nesse, nesse ponto Por quê? Porque o ensinamento que ele Passou a vida condicionando não analisou isso, abordou isso. Como é que nós podemos explicar a frase de João? No princípio era o verbo, verbo era Deus, e sem ele, verbo, nada do que foi feito se fez. Depois eu chego e falei, isso aqui é matéria? E a pessoa assim, não, isso aqui é matéria mesmo. Você isso aqui é carne? Então o dar está é encarnado mesmo. Onde está esse material? Pela Bíblia. Na revelação, é fácil saber que ele não existe, que ele usa o mental. Mas enquanto a pessoa não percebe é, Por experiência interna Ela tem a palavra escrita né? Pelos frutos os conhecereis A pessoa, ela, ela faz isso aqui Sem analisar nada Vai com o coração de criança Ela vai notar o quê? Que ela não tem mais tempo Para resolver problemas Ela vai ter um tempão, um tempo Só mexer com isso Eu chego na firma? Eu não tenho que mexer com a firma porque o, o pedido que tinha que cair já caiu, estou lá. Eu tenho que mexer no sentido de administrar tá, uma, de uma forma não preocupante. É evidente, eu chego lá, alguém me fala assim: ó, tem esse pedido, a pessoa tem que comprar um material para fabricar, mas é uma ação que não tem preocupação. É diferente daquela pessoa que acha que lá eu tenho que ir lá porque eu vou tocar aquele negócio. Não, ao contrário, eu chego lá e estou administrando o que aconteceu. É assim em qualquer, em qualquer área. Na saúde é a mesma coisa. O, o, qualquer que seja o órgão que o médico disse não está bom. O médico viu o órgão visto. O não visto está presente. Reconhece. Fique em silêncio. deixa o espírito da verdade, que é o consolador, revelar que ele nunca fabricou um órgão defeituoso. Isso é invenção da mente humana. É só, é só deixar o verbo revelar a criação própria. Acabou. Agora, como eu, disse, eu acho que a curiosidade dela de é. saber como você chegou, e isso aí realmente ele foi descobrir dentro dele. O caminho foi a meditação, né, velho? É, eu, eu, é revelado, é revelado. A coisa é, é revelada. Porque a verdade está dentro de nós. Tudo isso que ele estava vendo como verdade agora já estava dentro dele, né? Então eu acho que o caminho é esse, é a meditação é o único, o único caminho. É e ninguém vai ensinar nada para ninguém. É meditação meditação absoluta. Parta, parta, do ponto. Por exemplo, se, se qualquer, é, pegue por exemplo é, mil seguidores de Cristo e pergunta, pergunta para um, para qualquer dos mil, se alguém se julga perfeito como ele, ninguém vai dizer que, que é. Aí a gente pega uma parte lá, dizendo assim, Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Então o Cristo diz, sede perfeito. Por que, que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele é ignorante de saber que ninguém vai conseguir fazer. Ele está dizendo isso porque ele está vendo o não visto, que já é perfeito. Então ele está vendo... Ele está vendo aqui ó, uma pessoa, por exemplo, está lá no campo para resolver um problema de saúde ou de doença. Ele fala assim, sede perfeito, sede, é uma determinação. Aqui não pode ter vacilação. Porque a, a mesma verdade que, que, a, que a pessoa já era há milênios atrás, ela é hoje e vai ser nos próximos. Que não tem nada a ver com a aparência visível. Então, ela, quando ela reconhece isso, eu, ele falou é, é, é, é exatamente isso, um, um reconhecimento meditativo, de algo já presente, tá? Só tá fazendo a glação, né? completa, é só fazer né? é população, né? E obras iguais e maiores que É, porque, sabe por que é maior que para os outros? Porque eles estão enxergando as obras daqui. É. As maiores estão aqui. Não, porque a coisa mais, mais surpreendente que existe que, realmente, a hora que a gente começa a vislumbrar essa, essa verdade, é. A gente vai vendo que tudo já existia, agora, nunca deixou de existir. Né? A nossa realidade espiritual sempre existiu sim. antes de Abraão, né? É uma coisa assim, é, um, é, um é uma descoberta da mesmo, verdade sim. mesmo. Né? Agora, a hora que a gente cons consegue chegar a esse ponto, essa parte da, dos cinco sentidos, você vai ver que é tudo ilusão mesmo e que não é tudo sim. mesmo. Sim. eu sempre falo só que é mudança de referencial subir de baixo para cima entendeu mudança de nós subir de baixo para cima quer dizer pessoa quer conhecer Deus Então Aquele servo inútil aquele, aquele, aquele, aquele pobre verme da terra Que vai conhecer Deus né, Ele vai ficar vegetando Meu filho pródigo Até escutar Deus dizer assim Filho, tu está sempre comigo Entendeu? <risos> Essa parábola Ele já falou, Deus já está falando A falar a parábola Tu está sempre comigo, quer dizer Suou aí, o que é isso? Não <risos> partiu de mim Por quê? Porque tá dos servos inúteis Porque nós somos seres humanos em evolução ainda e chegar pra mim e falar que eu tenho Não sei quantas mil idades até, até coloquei no texto uma vez né? Coloquei isso aí porque Foi até curioso, até virou piada Porque chegou uma senhora pra mim e falou assim Você é, Para ter descoberto isso Você é muito evoluído eu falei, não, não, não existe evolução, não, não existe, porque você é muito evoluído. Né? Aí eu falei pra ela assim. Mas a senhora não chegou a essa percepção ainda? Eu assim, não, então eu sou mais evoluído que a senhora? Ah, certamente. Falei, você acredita que eu estou ensinando, ué? É verdade. Se eu sou mais evoluído no conceito dela, ela tem que aceitar o que eu estou ensinando. Ou é sempre menos evoluído que ensina por mais? Entende? Quer dizer, morreu o peixe pela boca, né? É que nem o, o, o espiritismo, a pessoa falou assim Não, mas tem as leis do karma, tem a lei do karma eu falei, Não existe nada disso falei, Então quer dizer que a pessoa mata a outra e... Então a pessoa não fez nada, não matou a outra, não fez nada Aí eu falei pra ela, quer dizer que pela sua teoria Aquele que morreu merecia Não é isso que ensinam? Ninguém matou ninguém Então o outro que morreu pelo ensinamento Tinha que morrer não é? Então quem matou fez favor. Eu tinha que morrer pelo meu ensinamento. Porque em alguma encarnação velha eu matei, o fui união com o meu cristão. <risos> Entendeu? Nenhum <risos> dá um tiro. Aquilo não é assassino mais pelo Espiritismo, então. Aquilo lá foi uma, um instrumento da lei. Não pode ser julgado. Quer dizer, tudo não tem nada a ver com Deus, né? Por isso que está na Bíblia, a graça vem por Jesus Cristo. Isso aqui é algo pela graça, pelo amor. É uma coisa pura, é um negócio que vem... Eu chamo ele de subir de baixo para cima. A pessoa chega em silêncio, fecha o olho. E não tem esforço mental, não tem associação com nada. Fica quietinho lá. Existe aqui um de ser não visto. Esse ser não visto é Deus sendo o meu eu. Fica quietinho lá. Entendeu? Como que vai ser revelado isso? Não interessa. Eu sempre digo que não importa... O tempo humano de acontecimentos, importa se o caminho é certo, não é isso? O que adianta a pessoa chegar em cinco minutos num destino que ela não queria ir? Não é? O caminho chama-se Eu Sou, Eu Sou o Caminho. É o silêncio, quietude, reconhecendo que o não visto é o Verbo e já está pronto, Deus já, já fez a obra. Né? Tem várias citações na Bíblia a, a glória que tu me deste Antes que este mundo que fosse feito A frase de Jesus é assim Pai, glorifica-me tu Com a glória que tu me deste Antes que este mundo fosse feito O erro é a pessoa achar que é só Jesus Cristo Que pode dizer essa frase Então fica de novo filho pródigo Um dia dá um estalinho fala assim um pouquinho, filho pródigo Estou cansado desse negócio de dar uma cabeçada Aí o que, que Jesus está querendo dizer mesmo? Quando A pessoa percebeu isso Cumpriu-se o que ele disse aqui Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai O verbo, né? O que, que é o mim? Min é verbo é Deus O que, que é o Pai? Se o Pai é o todo Vamos analisar que o Pai seja o todo Tá? Cada ponto do, do, do Pai Eu posso dizer que é mim Posso? Posso ou não posso? eu digo até mas digo, não só pode como deve, né? Cada ponto, se Deus é o todo, então, quando eu chego e falo assim, ó, ninguém vai ocupar ação por mim, é porque eu estou dizendo aqui, isso aqui, se Deus é o todo, eu vou pegar um papel aqui, ó.